Saudações, você está assistindo a Deck TV e esse é o programa Conexão Teológica. A gente pega temas aí do nosso cotidiano e, e, e procura fazer uma uma interação, né, com a teologia é, buscando bases bíblicas e fazendo isso. E hoje o tema é um tanto assim, eu acredito que é até polêmico. Então nós estamos com dois convidados aí, o Léo, nosso meu maestro, meu líder o Edivaldo está sempre aqui com a gente, e a gente vai falar sobre o sonho americano. É, esse, por isso que eu digo que o tema é polêmico. Hoje a gente vê uma, uma debandada né, de, de brasileiros para a América atrás desse sonho, e assim a gente como igreja anda meio calado sobre esse assunto, né? por isso como a proposta do programa é fazer essa conexão né? é um tema atual e a gente precisa olhar biblicamente para o tema né? é, a gente não vai aqui a proposta não é dizer faça isso não faça isso, faça aquilo não, não é essa a proposta a gente vai debater, discutir o tema né? e quem nos ouve tire suas próprias conclusões né? da conversa o que você pode dizer sobre isso, Léo? O que você que acha do sonho americano? <risos> Bom, primeiro obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. É, a gente a gente percebe isso hoje, né? E até mesmo dentro da igreja. E é aí que surge uma preocupação maior, que é do porquê que que nós cristãos estamos escolhendo por isso, né? Por por acessar esse sonho americano de algumas formas, que que trazem algumas consequências para a família e até para a pessoa, e também da omissão da igreja, muitas vezes. né Qual qual que é o papel da igreja? é Qual que é o ambiente que a igreja está criando para que isso seja conversado? É, será que quando, quando eu tomo essa, essa decisão, eu estou sendo movido pelo Espírito? Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Ou será que eu estou sendo guiado pelo desespero? E se eu estou sendo guiado pelo desespero, será que a igreja que é o ambiente onde uns suportam os outros, ela está observando isso, está chegando e falando, olha, nós estamos percebendo. Então, é importante a gente falar por causa disso, para ver qual deve ser a nossa postura diante disso e qual deve ser a posição da igreja. Eu tenho familiares que moram fora, né? eu, por diversas vezes, já quis e por desespero, já me passou na mente, poxa, talvez se eu for é uma solução, mas aí a gente senta, conversa e vê que no mínimo não é a hora que a gente precisa amadurecer algumas coisas. Isso é importante, né? Entender o tempo de Deus, né, para as coisas. Às vezes Deus quer você na América, né? Mas é, se é esse o plano de Deus, Deus vai é, te ajudar com isso, vai te dar suporte para isso. Né? não vai é, você não vai deixar você passar por situações assim é, desespero foi a palavra sim, usada sim. aí né é, que vai trazer só não vai trazer benefício nenhum não vai trazer crescimento nenhum né só desespero coisa coisa que não não edifica então é Deus não trabalha assim né então é por isso que a gente está fazendo essa reflexão é bom estar com vocês aqui mais uma vez Professor Joás, o Léo, né? muito bom, e debater esse assunto tão importante, eu acho, no momento, porque se perguntasse a você, você conhece alguém que já foi para os Estados Unidos da América? Eu creio que a sua resposta vai ser sim. E quando a gente pensa no sonho americano, a gente precisa pensar em alguma, alguns pontos. Eu separei alguns pontos aqui. Qual é a motivação? Qual o preço a pagar por esse sonho? Qual as formas de realizar este sonho? Quais as consequências financeiras, relacionamentos e físicas que esse sonho americano pode trazer para você? Né? Eu peguei aqui é, no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 1, que vai dizer o seguinte. Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. E um certo homem de Belém, de Judá, foi residir temporariamente na terra de Moab, ele, sua esposa e seus dois filhos. Nós vemos aqui um êxodo, que o livro de Ruth vai narrar, que ele é uma consequência de uma condição de fome. Então eu começo a pensar no que não é motivação para esse êxodo que nós estamos vivendo nos dias odiernos, para os Estados Unidos. Não é uma condição de fome, não é uma condição de escassez no nosso país, em que as pessoas não estão conseguindo mais é, sobreviver, ter para a sua subsistência. Não é. Nós não estamos em guerra. As pessoas não estão indo para os Estados Unidos para buscar um asilo político. Nós não sofremos nenhuma catástrofe natural, para que haja esse êxodo. Então, basicamente, via de regra, o que motiva as pessoas irem para os Estados Unidos da América e das formas que elas vão para os Estados Unidos da América, é a questão financeira. Fica muito claro isso. É, você pode dizer que você quer uma qualidade de vida melhor, você pode dizer que quer trazer uma qualidade de vida melhor para a sua família, a gente entende isso, mas a motivação será... Financeira. Né? Então a motivação é financeira. Qual o preço a pagar em relação a isso tudo que nós estamos falando aqui? Depende a forma que você vai fazer para ir para os Estados Unidos da América. Existem duas formas de se fazer as coisas. Alguém diz isso, né? a forma certa e a forma errada. E para um cristão, nós temos por premissa que nem sempre os fins justificam os meios. Né? Então a gente tem que pensar nesse sentido, né? começar a analisar a questão aqui era uma questão de fome, de necessidade extrema. Ele sai de Belém, que é a terra do pão, para ir para Moab, uma terra estrangeira, uma terra que ele não conhecia, uma terra que ele não seria bem visto. Né? Quando você sai da sua nação, você vai para uma outra nação, basicamente a grande maioria das pessoas não vão te tratar como alguém de lá. E a, o nacionalismo americano, eles têm muito disso, né? de ver o estrangeiro não com bons olhos. Né? Então a gente precisa pensar nas motivações e no preço a pagar do sonho americano. É, nós vamos fazer algumas perguntas aí né, para levantar o debate. E antes disso, eu estou com alguns dados aqui, uma matéria que saiu no, no Washington Post de 20 de outubro desse ano. Né? É, as autoridades dos Estados Unidos detiveram mais de 1 milhão e 700 mil imigrantes ao longo da fronteira com o México durante o ano fiscal de 2021 né? o ano fiscal lá vai de outubro né? nesse caso de outubro de 2020 até setembro desse ano né? então essa matéria de outubro, um mês depois do, do ano fiscal terminar, 1 milhão e 700 mil Pessoas imigrantes ilegais... Detidos... Né? Detidos... É, não precisa dizer o que, que é, né? é... O número de brasileiros... Nesse número de 1 milhão e 700... 56.881 brasileiros... Detidos... É muita raiva. Nesse período de um ano... Com relação ao ano anterior... 700% de aumento... Então em 2000, 2021 mais brasileiros foram em busca do sonho há um, americano. Há um boom, né? A gente precisa compreender é. que a gente está debatendo esse assunto, porque há um boom, há uma explosão de, de, de pessoas que estão saindo aqui do Brasil e indo para os Estados Unidos, vamos dizer, nesses últimos seis meses. E a gente vê claramente que é um reflexo do, do, do, da pandemia, né? Então é, é, é um desespero mesmo. Não, a gente Momento não tem mais solução. Né? Eu preciso ir porque senão vai dar tudo errado. É. O momento econômico nosso né, causou esse desespero Sim. e as pessoas estão em busca do sonho. Ah, tem um país onde a liberdade financeira é plena, onde é, as oportunidades são maiores, né? onde eu posso crescer com muito mais facilidade do que aqui, vou para lá. Né? Mas isso pode não ser uma decisão, sabe? Né? E é essa é a resposta que nós estamos buscando aqui. Aí a gente levanta questionamentos. É, o primeiro questionamento proposto aqui, qual a primeira pergunta que alguém que tem esse sonho deve fazer a si mesmo? Por quê? <risos> Por que, que eu quero ir? Eu acho que essa... Ele, falou sobre, motivação, né? é, ele falou sobre motivação. Eu acho que essa pergunta ela vai direcionar tudo. Por que, que eu quero ir? Né? Porque dentro desse porquê, é, eu consigo saber onde é que está Deus. Né? Por que, que eu quero ir? Porque está dando tudo errado. Tá, mas cadê Deus nisso? O que, que Deus quer de mim? Qual que deveria ser a minha atitude agora para com Deus? Porque uma, uma preocupação que eu tenho é qual a fé que a gente está praticando hoje, individualmente. Né? Se Deus é Deus, se ele, a gente sempre fala isso aqui com a galera, Deus abriu o mar. Deus fez tudo o que a Bíblia mostra que ele fez. Jesus com todo aquele poder. Jesus ainda diz, é me dado todo o poder. Toda a autoridade. É, então, se eu não tenho fé que esse Deus da Bíblia me direciona hoje em qualquer situação, inclusive falando assim, não. Aí a minha fé está adulterada. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o porquê. Uh, Paulo diz, né? Coloquei aqui duas coisas que Paulo falou. Primeiro aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Tem muita gente indo porque o outro foi e deu certo. Né? Então, se está sendo um padrão na vida de outra pessoa que não conhece a Jesus, isso não pode ser algo na minha vida. Simplesmente porque o outro foi e deu certo. E oh, deu certo para fulano é uma solução. Não. Os filhos são guiados pelo Espírito. Eu preciso ir para Jesus e, e entender de Deus o que que eu tenho. E, o, e a outra citação é 1 Coríntios 10, é, versículo 31, portanto se vocês comem ou bebem ou façam qualquer qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Qual que é a minha motivação? Deus vai ser glorificado nisso? Eu creio muito nisso na, na vida com propósito. né é, Nós nascemos com esse propósito de glorificar a Deus, né? É, tudo que acontece na minha vida deve redundar em glória para o nome de Deus. Né? Então, é, não pode as coisas na minha vida saírem do controle dele. Né? É, a única coisa que pode fazer a minha vida sair dos controles da mão dele sou eu, né? a minha vontade. Eu acredito muito nisso também, na, na liberdade de escolha. Né? É, o que muitos chamam de livre-arbítrio é, eu não sei se é uma palavra boa, livre-arbítrio, mas a liberdade de escolha há né? quem acredite que isso tem o mesmo significado né? é, mas não vão entrar aqui porque senão a gente sai do, do assunto mas assim, se eu nasci para glorificar a Deus né, todas as minhas decisões os meus, meus caminhos né, devem redundar nisso na glória de Deus, então eu acredito que até Há até tempestades que se levantam contra a minha vida é, para que eu exercite a minha Exatamente. fé, para que o nome de Deus seja glorificado em mim. Né? É, quando isso aconteceu com os discípulos, com Jesus no barco, dormindo na polpa, sobre um travesseiro, <risos> né? veio a tempestade, ficou todo mundo desesperado: vamos morrer, o senhor não se importa que a gente vai morrer? Está <risos> aí dormindo? Né? É, aquilo era para glorificar Ele. Né? E ele, ele, ele repreendeu a falta de fé dele. Vocês não têm fé? Ô, vento, sossega aí. Ô, mar, né? calma aí. E tudo ficou em paz. Então, é, até essas situações mais difíceis né, que vêm sobre a vida do cristão é, são para a glória dele. Então, a gente tem que saber lidar com isso, procurar entender a vontade dele, seja qual for a situação. Né? Se for a situação de desespero, aí o nome de Deus pode ser glorificado na minha vida, mesmo nessa situação, né? Então, é, é, é procurar viver a vontade de Deus plenamente, né? Eu quero ir para os Estados Unidos. Qual é a forma correta que eu posso ir para os Estados Unidos? primeira coisa que eles vão te pedir é um comprovante de vacinação com as duas doses ou a dose única. Segundo, teste negativo de Covid-19 realizado em 72 horas antes da partida. Passaporte com validade é um documento que vai te dar o direito de ir, né? Depois, comprovação de estadia e de recursos para bancar a viagem. Isso aí é quem quer ir para os Estados Unidos precisa disso. Para mim permanecer nos Estados Unidos eu preciso ter um visto de permanência. Para mim ir como turista eu tenho que ter um visto de turista e tenho que ter recursos financeiros para isso. Então essa é a forma de eu ir para os Estados Unidos aí eu vou ficar lá seis meses, aí eu tenho o green card, né? Eu tenho o direito de ficar nos Estados Unidos, de vir para o Brasil a hora que eu quiser, né? Então a gente pensa que existem as formas corretas de se fazer isso. Eu vou por intercâmbio, tem muitos estudantes que vão por intercâmbio, fazer um intercâmbio na América, Sim. trazendo para o meio religioso, tem um passaporte também religioso que te dá o direito né? de, de como ministro, de como pastor, né? Aí você vai me perguntar, Edivaldo, tem pessoas que usam desses artifícios ilegais e ficam ilegal nos Estados Unidos? Sim, tem pessoas que fazem isso, né? Tem a outra forma, que é uma das formas que não é a certa, vai de caicai, as pessoas pagam valores exobertantes para que as pessoas que fazem essa transladação, que é ilegal, levá-las para os Estados Unidos. Aí fica uma outra pergunta, já que nós vamos começar a lançar a pergunta é, para os nossos telespectadores. É certo o cristão fazer isso? e das formas alternativas? Ou se o cristão quer ir para os Estados Unidos da América, ele precisaria trilhar o caminho da legalidade? Eu acho que, que o Léo deu uma chave aí, 1 Coríntios 10, né? É, mas lembrar que não é só Paulo que, que pregou nesse sentido. Eu estou no gatilho aqui, a primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 11. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Né? Não vai pregar qualquer coisa. A palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê. Né? Então, é, é, tem uma maneira de fazer as coisas. E é do jeito de, de Deus, né? o jeito que Deus estipula. De maneira que em todas as atitudes, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. Então, o propósito de todo cristão é... Seja o que for que ele estiver fazendo, glorificar a Cristo né? eu, eu, eu ouvi essa semana uma frase de um, de um pastor que, que a gente gosta muito, pastor Oswaldo Júnior lá de Vitória é, Ele falou assim, quando não é do jeito de Deus, não é de jeito nenhum Não vale a pena né? Então a nossa fé tem que ser amadurecida nesse ponto Se, se, se a forma que eu estou fazendo é do meu jeito Todas as vezes que eu tomei o controle da minha vida, eu errado. Né? Todas as vezes. Então, para um cristão, é, se não for do jeito de Deus, não vale a pena. E Deus tem princípios. É claro que a gente não pode pegar Deus e colocar dentro da caixinha. Né? Eu acredito que existem pessoas que foram ilegais para os Estados Unidos. é Até um termo né, que, eu, que eu aprendi essa semana, que hoje lá se fala indocumentados. É, essas pessoas que não têm documento, autorização para trabalhar e essas coisas, tem muita gente que encontrou Jesus lá. Mas toda conversão tem que mudar meu caminho. Eu encontrei Jesus, eu já não durmo em paz com coisas que eu dormia ontem. É, isso tem que mudar a rota da minha vida. Eu preciso buscar a legalidade. Né? Então isso é, é importante. Então, a gente precisa dar uma parada aí. A gente vai para um intervalo, mas a gente já volta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 Voltamos com Conexão Teológica. Hoje estamos falando sobre o sonho americano. Eu, o Edivaldo e o Léo estamos é, debatendo o assunto aí, né, sem a pretensão de, de estabelecer rotas, de estabelecer rumos. Né, nós estamos só discutindo o assunto é, e trazendo isso é, para uma discussão teológica. É, a gente começou com a, com a pergunta: né, o que, que alguém precisa se perguntar, né, alguém que tem esse sonho de ir, e a gente concordou que uma pergunta boa é isso vai glorificar a Deus? A forma como que eu vou? Então, é, havendo a decisão de ir, né? é, essa é a próxima pergunta. Qual a importância da forma? É, eu vou como? Eu vou por Caicá, eu vou de passaporte, eu vou de intercâmbio? Né? A forma é importante? É importante. O Edivaldo falou sobre, sobre as formas que, que se tem. Eu, eu acho assim... É, hoje nós temos muita informação disponível, né? É, hoje um, um ministro da palavra consegue é, ir lá, é, um empreendedor consegue também documento para poder ir visitar, uh, estudantes conseguem através de intercâmbio, é, pessoas que, tem, que, que trabalham, que têm uma renda, conseguem também fazer isso. É, não vai ser todo mundo. Eu mesmo tive meu visto negado duas vezes. Quis ir lá para os Estados Unidos, visitar os, os familiares que estão lá. Tive meu visto negado duas vezes. Qual foi o meu entendimento da minha esposa? Deus simplesmente falou não. Né? É, e a gente não quis essa via é, da travessia ali, da fronteira. Então, nós temos várias formas. Intercâmbio. É, esses vários tipos de passaporte né? Principalmente para empreendedores Tem muita gente que não sabe A pessoa é um empresário que consegue comprovar é, que, que pode ir para lá investir lá Naquele país né? É um povo que gosta disso Gosta quando chega investimento Então ele, ele, existem várias formas Existem empresas que hoje ajudam a, a ver essas possibilidades tudo dentro de oração, né, comunhão com a igreja, que é muito importante, e direcionamento de Deus, a pessoa pode ver um lado bom e que vai glorificar a Deus. É interessante que eu falava no primeiro bloco sobre essa família que saiu né, da terra do pão de Belém e foi para Moabe, e no versículo 2 vai dizer o seguinte, E o nome do homem era Elimeleque e o nome de sua esposa era Noemi, e o nome dos seus filhos era Malon e Quilion, Efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moab, e ali continuaram. É interessante, e eu vou lendo pausadamente os versículos para formar a, o que eu quero passar para os nossos telespectadores, no sentido de que eles foram. Foi o pai, a mãe e dois filhos. Aí eles chegaram, Nessa cidade estrangeira. Aí versículo 3. O que, que aconteceu? Ele, Meleque, marido de Noemi, faleceu. E ela foi deixada com os seus dois filhos. E eles tomaram para si esposa das mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa. E o nome da outra, Ruth. E eles habitaram ali por cerca de dez anos. Que interessante. Por exemplo... Não se, seja a via que você conseguiu chegar é, nos Estados Unidos da América, que é o nosso assunto aqui, o sonho americano. Você conseguiu chegar lá. Eu vou usar um termo diferente do Léo, habilitado e não habilitado. Quando eu sou habilitado, eu tenho condições plenas de fazer o papel de cumprir aquilo que eu sou habilitado para fazer. Por exemplo, eu tenho habilitação de motorista. Então, eu estou habilitado a ser um motorista. Eu tenho habilitação de ser motociclista. Não é a mesma habilitação. Então, eu sou habilitado a ser motociclista e não motorista. né? Então, eu fui lá, habilitado ou não, eu estou nos Estados Unidos. A vida vai continuar. As relações sociais vão continuar. E um outro grande desejo de um, uma pessoa que está é nos Estados Unidos e que ela vai querer fazer, é buscar um matrimônio. Porque o matrimônio lá dá o direito também do green card. Se eu sou um estrangeiro, caso com uma americana, né? eu vou ter o direito, então, de me tornar americano, porque eu casei com uma americana. Não sei se isso ainda está valendo, mas até onde eu sei vale, né, Léo? Você que hum. está tá mais por dentro do assunto pode falar. Mas já pensou você buscar a núpcia fazer um relacionamento tão sério quanto o casamento, simplesmente para poder ter uma liberdade em um país estrangeiro? Então isso é um peso a se pensar. Né? A forma que o estrangeiro vive lá, será que vale a pena? Será que é interessante... Eu estar lá, apesar do ganho financeiro que isso vai me gerar? Aí fica uma outra pergunta também para se pensar. E você vai ter que ter vida social lá. Você vai ter que ter uma vida lá. Não tem como fugir disso. Todo mundo precisa de uma vida social. É, isso é interessante pensar, né? A gente acaba voltando lá para a primeira pergunta, né? É, qual que é a motivação? Porque é, a gente sabe a importância que o dinheiro, a estabilidade financeira tem na vida de qualquer pessoa ninguém ignora isso é, agora é, há um problema e isso é uma linha muito tênue né? uma linha muito pequena né? que separa uma coisa da outra é, que é a avareza né? é, eu, eu dependo do dinheiro em algum nível em algum, né? em, eu preciso de dinheiro para muita coisa então é tolice é dizer que não tem felicidade no dinheiro isso é, isso é, uma, isso é uma falácia assim. não é uma falácia. tem, me dá é o seu isso é olha para pessoas que não tem dinheiro nenhum olha para pessoas que não tem dinheiro nenhum quem <risos> quer ficar vendo o cobrador na sua porta difícil, quem quer ver é. a sua luz sendo desligada quem quer ver o seu gás pois acabado e você é. não ter condições <risos> de comprar uma botija de gás que não está fácil luz. comprar um dos maiores ah. motivos hoje de divórcio é a questão financeira é. ah, a é. família, não difícil, é uma família estruturada Dinheiro é uma questão financeira, importante. pelo menos, básica né? Dinheiro é, é muito importante Então, é, a gente sabe da importância que tem Mas, assim, é, é, o que a gente está tentando refletir aqui, teologicamente É que, pelo menos, analisando teologicamente O dinheiro não pode ter toda a importância O dinheiro não pode direcionar a minha vida Isso é. É. É. Seria é, a palavra é essa Porque a, aí aí, o, o, o pregador vai dizer O amor ao dinheiro é a raiz de todos sim. os matos Tessalonicenses, né? É, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males então quem vive para o dinheiro, quem é direcionado pelo dinheiro, né, a sua preocupação primária e a que está em todas as outras que vêm depois dessa, é o dinheiro aí essa pessoa vai ter sérios problemas que pode ter uma estabilidade financeira mas todo o resto vai, vai entrar em, em decadência. Sim. Isso aí a gente vê, né? Isso é, é são dados empíricos. Né? A gente percebe pessoas que vivem para o dinheiro, você não vê uma vida boa nessas pessoas, que vivem para o dinheiro. Né? Não estou falando de gente que é inteligente financeiramente, estou falando de gente que é avarenta. Aí eu já disse que a linha é muito muito Sim. tênue. E é, e, é, e é importante a gente pontuar o seguinte, é, essa questão de, de nós tomarmos esse cuidado, né, é claro que o nosso assunto aqui está nas pessoas que vão para os Estados Unidos em busca desse sonho americano. Mas existem pessoas que aqui no Brasil, antes de ir, antes de pensar de ir, isso já é o coração delas. Elas já são guiadas por dinheiro aqui. Então, ela, eu ouvi uma vez um obreiro falando, um obreiro falando, eu, eu, eu sustei, falei, não, não tem, não tem tempo de ler Bíblia em casa, então eu venho na escola dominical, porque em casa eu, eu chego cansado de serviço e tenho que dormir. Então, é uma cultura que já está. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro para sustentar minha família a, a um ponto que eu não tenho tempo de ter um relacionamento com Deus, eu e Deus. É? Então, isso já está no coração da pessoa antes de pensar em Então, é um cuidado. É por isso a importância da vida da igreja. Como que Deus vai, vai direcionar essa pessoa não é só vindo na oração de madrugada, né, orando Deus, porque tem, tem muitas vezes que a gente está pressionando Deus a fazer a nossa vontade de coração e jejum, né? mas é vivendo em comunidade, né, sentando, João, estou pensando em fazer isso, Edvaldo, estou pensando em fazer isso. o que, que você acha? Ah, olha, biblicamente é meio incompatível, né? o pastor, estou pensando, vamos orar junto? Né? Então, essa vida de igreja é importante, por quê? Porque o nosso coração precisa ser inclinado. É, é, os cinco ministérios que Paulo fala em Efésios, é com qual finalidade? Edificação do corpo, para que uhum. todos nós cheguemos a uma maturidade. Né? Então, isso é importante. Se a gente não tiver isso, a gente vai ser direcionado por nosso desejo, nosso coração avarento, e o que a gente já é aqui, a gente vai só vai piorar lá. Eu só corrigir que eu estava com um Tessalonicenses na cabeça, Timóteo. mas é 1 Timóteo 6.10. Né? Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males E por causa dessa cobiça Alguns se desviaram da fé E se atormentaram em meio a muitos é. sofrimentos é. Então, é, quem vive para o dinheiro Corre esse risco de abandonar a fé E se meter em um monte de situações Que vai trazer só sofrimento né? Então, é é, raiz de todos os males Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro E para encerrar minha participação aqui Nesse nosso programa né Eu acredito que nós teremos que fazer um outro programa é, sim, sim. Eu trazendo a história de Ruth né, Trazendo essa história do livro de Ruth É exatamente nesse sentido Uma necessidade né A motivação dessa família Sair de Belém Foi uma necessidade de fome Eles saíram Eles chegaram ao seu destino Chegando no seu destino, a vida se segue, porque a vida tem que se, se seguir. Então o primeiro passo que eu penso para alguém que quer ir para uma terra estrangeira, se é alguém que já tem família, se é um marido, ele deve levar a sua esposa, como este homem fez. Ele deve levar os seus filhos. Eu acho que nada justifica, e se for uma motivação financeira, menos ainda, que uma família fica desligada, né, e a própria Bíblia vai explicar isso, vai mostrar que o marido não pode se ausentar da presença da sua esposa, se precisar de fazer isso, que seja por consentimento e por um pouco de tempo, para que Satanás não encontre brecha. Se eu não posso fazer isso para jejuar, para consagrar minha vida, imagina para ir atrás de dinheiro. Atrás de dinheiro. Né? Então eu termino a minha participação aqui dizendo exatamente isso. Se quer fazer, faça da forma correta. Tá? Né? É isso aí. A gente precisa encerrar. Infelizmente, né? nós temos muita coisa para discutir ainda, é, mas isso vai ficar para um próximo programa. Com certeza vamos, vamos precisar fazer outro programa né? sobre o sonho americano. É, então, continue conosco. Não perca aí essa, esse próximo programa que nós faremos. A gente vai ter, tentar concluir o assunto, né? tentar é, concluir a nossa reflexão aí, fazendo essa conexão teológica entre o sonho americano né, e o que a escritura tem para a vida do cristão. Né. É, muito obrigado pela sua companhia, continue nos prestigiando, assistindo, aí, é, interagindo nas nossas redes. É um prazer ter você como nosso espectador. Até o próximo encontro.